Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje trazendo um tutorial um pouco diferente, né? Desvendando os corinhos de fogo, ok? Deixei o piano um pouco de lado, montei o teclado arranjador e a gente vai usar a sanfoninha aqui, ó. <risos> Tá bom? Então é isso aí. Deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal, ok? E se quiser ser meu aluno, link do curso aí na descrição para você estudar comigo, tá? Vai ter muita coisa legal aqui, ok? Vamos lá então? Bom, eu vou começar fazendo algumas considerações iniciais, né? É, eu vou ligar aqui o split voice aqui. Deixa eu desligar o acompanhamento. Eu vou trocar esse contrabaixo aqui por um piano elétrico. Tá? Vamos começar assim. Beleza? Então, tá aqui configurado, né? Eu tô usando aqui o mzx 500 da casa, tá? Então a sanfona é dele. Primeiro ponto é que você vai ter que se localizar nos acordes para usar a sanfona, tá? Eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade em usar sanfona, entendeu? Realmente, não é tão fácil. E eu separei aqui um ritmo bem simples, que você vai conseguir tocar todos os corinhos de fogo na sanfona, tá bom? Só que eu preciso passar essas considerações. Quais são as considerações? Primeiro ponto, é que você precisa, se caso você estiver tocando na igreja, com banda, tá? Você precisa entender que normalmente é só a mão direita que toca, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês aqui, tá ó, tipo aqui ó. Tá vendo? Ok Então assim O primeiro ponto é esse, tá? Normalmente é só a mão direita Se você quiser preencher mais um pouco Você pode pôr, por exemplo, um piano elétrico na esquerda Aí você vai mexendo split, né? Deixa eu mexer no split do teclado aqui Beleza? Então, ó por exemplo, essa ideia que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Eu posso usar a mão esquerda e fazer os acordes, tá? Então pode ser Dó, no caso, e Fá, né? Só que eu, não, eu vou estar tá invertendo os acordes, tá? Então, ó. Ok, beleza. Então a primeira consideração é essa. A segunda consideração é que normalmente para esse estilo aqui essa modalidade, tá, você vai trabalhar muito inversão em ambas as mãos, ok. Até pro, te, pro teclado arranjador, né? Ia falar piano arranjador. Pro teclado arranjador, tá? É, ele trabalha muito essa questão de inversão tá e ao vivo se tiver com banda vai ser a mesma coisa né porque vai ficar complicado você trocando de acorde direto tá e também o som da sanfona ela funciona melhor com os acordes invertidos vou dar um exemplo para você ó é, tem uma música que ela tem dois a maioria né delas tem dois acordes né <risos> é, dó tá e Fá então, qual que é o toque que eu vou te dar aqui? O primeiro acorde, ele vai estar sempre na segunda inversão, tá? Então, olha isso aqui, ó. Dó. Beleza? A primeira inversão de dó, você vai tirar o dó daqui, vai jogar para cá. Vai dar esse acorde, OK? Que é um dó com mi. E a segunda inversão, então, você vai tirar o mi daqui e jogar para cá, ó, tá? Então o Dó ele vai ficar aqui, ok? Ok, beleza? Até aí. O próximo acorde vai ser a inversão dele mais próxima da onde você está. Então no caso aqui, é, eu estou tocando uma música que é Dó e Fá. Então eu vou usar Dó, tá? Ou pode ser aqui, ó, pode ver que é o Dó com um Sol aqui, né? No lugar do Dó. E aqui na direita. E aqui no próximo acorde que era Fá, vai ser um Fá com Lá, tá? Esse é o primeiro toque, tá? Agora vamos à levada que eu usei aqui, tá? Ó, esquece a mão esquerda, é isso ó. Tá? Então pro dó. Ó. O fá, ó. Bem devagarzinho pra você pegar, ó. Devagar, ó. Mão esquerda, se você quiser fazer o acorde aqui pra dar base, ó como é que vai ficar, ó. Ok, devagarzinho agora, ó. levada aqui é que a gente vai trabalhar, hein? então pega direitinho, ó, no Dó, no Fá, Dó, beleza? Ok? Então assim, essa aqui é a primeira ideia que você tem que pegar, tá? Você tá com banda você pode fazer desse jeitinho aqui, né? É, era Fá, né? Contempla esse varão que chegou agora Abra a boca, irmão, e dê glória Contempla esse varão que chegou agora Abra a boca, irmão, e dê glória Eu dei glória e o varão desceu Fazendo a resposta do poder de Deus Eu dei glória e o varão desceu Fazendo a resposta do poder de Deus e aí depois tem uma outra que a gente pode tocar também Perto dessa sequência Ela tá em outro tom, mas eu vou usar esse tom Que seria Dó E Sol Dó, Sol, Dó Solta, que vai ser. Como é gostoso esse lugar. Esse lugar é glória. Como é gostoso esse lugar. Esse lugar é glória. Glória, glória, glória. Glória, Glória. Esse lugar é glória. Glória, Glória. Glória, Glória. Glória, Glória. glória esse lugar é Glória. O Elias Silva vê isso aqui. Ele vai ficar doido. Vou mandar esse vídeo pra ele, beleza? É bom, aqui eu passei o básico, tá? É, o que, que dá pra fazer agora? Dá pra gente usar o teclado arranjador, né? Porque às vezes você pode estar no teclado arranjador e aí eu vou tentar encaixar mais umas músicas aqui para vocês verem, ok? Então desliga o split aqui do teclado, né? Liga a função arranjador. Beleza? E aí a gente vai soltar aqui, então, é, a música, né? <risos> Vamos ver aqui. Tô rindo aqui porque é difícil tocar esse negócio e cantar, viu? É, qual que era a primeira? Lembrei, hein?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 Dá até errado aí no meio aí, tá? Mas como eu já disse, né? que não é muito minha praia, não, teclado arranjador, tô aqui. É mais pra ajudar mesmo, beleza? Na mesma levada vai ter uma que é aqui, ó. Vamos fazer mais bonitinha essa, né? Vejo o homem de branco dentro da congregação. Tá? Então Ré menor. Sol menor. Vejo o homem de branco lá com sétima Com o cântaro na mão Aí vem o um ré aqui, ó, menor, tá? É, deixa eu ver qual é a inversão que eu vou usar Ah, minha já achei já, ó, aí faz Ele quer te dar água pra beber Ixi, falhou, ó Ele quer te dar água pra beber Ele quer te dar água pra beber Ele quer te dar água pra beber Ele ele quer que dar água pra beber. Ele quer que água pra beber. Ele quer vir que água pra beber. Ele quer vir que beber ele quer que dá... Então, ó, deixa eu dar uma pausa aqui. Esse do homem de branco, ó. Pega aí, ó. Vejo o homem de branco, Ré menor. Beleza? Dentro da congregação. Sol menor. Veja o homem de branco lá com sétima. Com o cântaro na mão, Ré menor, ele quer te dar água. Aí depois vem, ó, Lá, lá é, pode ser Lá maior, tá? Vou fazer aqui, ó. Ele quer te dar água, deixa eu achar a inversão. Ele quer te dar água pra beber. É, Ré menor e Lá, tá? Então, ele quer te dar água pra beber. Ele quer te dar água. Não vai sair som? <risos>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 Deixa eu lembrar outro aqui, ó. Mesma sequência. Ó. Receba, aí vitória, receba aí a bandeira da vitória. Receba aí a bandeira da vitória. Receba aí a bandeira da vitória. Receba aí a bandeira da vitória. Beleza? Agora a gente vai jogar com acompanhamento aqui, né? Então agora vai rolar, hein? Vejo o homem de branco. Sou ligar o acompanhamento, né? Vejo o homem de branco dentro da congregação. Vejo o homem de branco. Com o cântaro na mão, ele quer te dar água, pra beber, ele quer te dar água, pra beber, ele quer te dar água, pra beber, ele quer te dar água, pra beber, receba aí, a bandeira da vitória receba aí, a bandeira da vitória receba aí, a bandeira da história receba aí, a bandeira da vitória. Tem outros aí que eu não sei cantar, né? Quem quer glória, dá glória Quem dá glória, recebe vitória Acho que é isso, né? Mesmos os acordes Quem... Eu não sei cantar não, deixa eu ver <risos> Eu me divirto, gente Vamos lá Quem quer glória da glória Quem quer glória, recebe vitória Quem dá glória, recebe vitória, né? Quem quer glória Dá glória Quem dá glória, recebe vitória Quem quer glória da glória, quem da glória recebe vitória Aí tem o outro aqui Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra chegou na terra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Acho que é isso, né? Divisa de fogo, menos acordes, varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Divisa de fogo Tá vendo? Então assim, ó Com uma levada de forró, tá? Que é essa, ó Vocês viram que eu adicionei uma oitava aqui, né? Ó? Tá? Se você tiver a mão grande, você pode adicionar, tá? Pode fazer, ó E aí até o Lá também, se quiser Você pode fazer aqui, ó Tá vendo? Se sua mão for pequena Você usa só as inversões, tá? Aqui no caso do Lá, não precisou de inversão, né? Você viu o Ré menor ficou invertido Lá não. Ó. Então, ó. Tá é. vendo? Beleza? Então, assim, é, toquei aqui um monte de fogo, corinho de fogo aqui, tá? Que nem eu sabia que eu sabia. <risos> é, basicamente, os acordes são esses que apareceu pra vocês na tela, tá? E eu mostrei só uma levada dessas, tá? Só uma Levadinha que é essa aqui, né? Tá vendo? É, agora vamos falar sério, tá? Chega de brincadeira. Eu gravei, tá? Cinco levadas de forró na sanfona, tá? Desse jeitinho aqui. Lá dentro do curso, vou liberar essa semana de grátis, tá? Para os alunos VIP, tá bom? Então, se você achou que só essa levada não basta, tem mais lá no curso, tá bom? E assim, o curso não tem só isso, né? Tem um monte de material lá, tá? Que é exclusivo para alunos VIP, ok? Então assim, se você quer aprender muito mais coisa além disso aqui, né? Se quer incrementar mais coisas, entra lá no curso. Que além de você ter todo o material para você estudar que não coloco no YouTube, tá? Não coloca esse material por quê? Porque quem paga o curso é VIP, tem materiais exclusivos. Se eu tirar o um material lá do curso e colocar aqui no YouTube... Esse material não é exclusivo, certo? Então, se você quer material exclusivo e quer o suporte exclusivo comigo, entra lá no curso e vem estudar comigo, tá bom, gente? Não esquece novamente de deixar o seu like aí, tá? Se inscrever no canal e perdoa aí os erros aí. <risos> porque nunca toquei e cantei isso aqui. Eu toco com Elias Elian Silva, né? Mas cantar eu nunca cantei junto, tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!